Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como emagrecer sem parar de beber? Ai professor, eu quero emagrecer, quero emagrecer muito mais, assim Eu não vou parar de beber, sabe professor? Eu não tenho como, eu tenho que beber, tenho que tomar Eu não, não, não sou contra, não, mas eu, eu não consigo parar de beber Eu posso emagrecer sem parar de beber? Eu tenho uma boa notícia pra você Você pode emagrecer sem parar de beber mas hoje eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre o álcool, como ele afeta, o que ele causa no teu treino, no teu organismo e como você beber e emagrecer ao mesmo tempo. Saiba da influência e saiba o que fazer. Uma coisa que vem contra o meu princípio de quando estou ensinando uma pessoa a emagrecer, que entra no processo comigo pelo Life ou como personal, é quando ela fala Ai professor, eu vou parar de beber até eu conseguir emagrecer, tá bom? Depois eu não consigo ficar sem bebê. depois eu vou voltar a vender, tá? Infelizmente, eu não gosto muito disso. Foi muitas vezes a pessoa, quando entra nesse processo ela para de beber e depois volta a beber, ela não aprende a viver uma vida saudável, onde o emagrecimento e bebida alcoólicas entrem junto nesse processo. O que acontece normalmente com essas pessoas quando param de beber e voltam a beber depois que emagreceram, elas engordam tudo de volta, pois elas não conseguem encontrar esse equilíbrio e ter uma vida saudável e a quantidade, o que beber para afetar menos o seu processo saudável da vida e afetar menos o seu peso. Primeiro de tudo, o álcool engorda sim, por três motivos. Ele é calórico. O álcool é calórico. Para você ter uma ideia, um grama de carboidrato tem quatro calorias. Um grama de gordura tem 9 calorias. Um grama de álcool tem sete calorias. Então, o álcool é calórico. O álcool sendo calórico, ele pesa na balança de consumo. A partir do momento que você está ingerindo o álcool, você também está ingerindo calorias. E quando falamos do emagrecimento do ponto de vista fisiológico, nós temos que pensar no balanço energético negativo, que é gastar menos calorias do que você consome. Bebendo álcool, você vai desequilibrar essa balança. Então, álcool engorda por ser calórico. Segundo motivo... O álcool é metabolizado antes do carboidrato e da gordura. O álcool não é uma coisa boa para o organismo, o organismo não se. ele agride o organismo, vou falar mais sobre isso até, então ele vai para a nossa corrente sanguínea, da nossa corrente sanguínea ele tem que ser metabolizado até para ele parar de interferir no nosso organismo. Então, quando nós ingerimos álcool, nós paramos o processo de queima de carboidrato, nós paramos do processo de queima de gordura e entramos no processo de metabolização do álcool para virar energia. Enquanto está acontecendo isso, o organismo está estocando glicogênio, que é carboidrato, e está estocando gordura também. Então, o álcool afeta esse equilíbrio da, do processo de consumo de gordura. E número 3, álcool em quantidade agride o nosso metabolismo, agride o nosso organismo. Ele faz mal para a gente, ele fazendo mal para a gente é, acontece que o nosso organismo se torna mais lento e fica se preocupado em se reestabelecer a, a ficar saudável novamente enquanto isso o organismo ele se torna ele torna o metabolismo mais lento pois o organismo no lugar de queimar gordura para fazer energia a preocupação principal dele é se reestabelecer então ele se desequilibra o nosso organismo um exemplo até físico que você sente é a ressaca e nesse caso nosso organismo se torna mais lento, nós nos tornamos menos ativos e também menos propensos a fazer uma atividade física que nos faça queimar mais calorias durante o dia. Ai professor, mas quando eu sei que eu vou beber, eu treino bem mais antes, eu treino mais depois? Então eu vou falar do ponto de vista dos estudos científicos o que eu pesquisei eu posso falar para vocês. Eu encontrei um estudo onde fala que o álcool em moderada quantidade não atrapalha a hipertrofia e ou que o álcool em o álcool de moderada quantidade atrapalha a hipertrofia. Então do que eu estudei não houve o um consenso se o álcool no sentido direto só do álcool se ele atrapalha ou não atrapalha o treino. Mas a conclusão que eu posso tirar para vocês é: o álcool sim Pode atrapalhar o seu treino. Ai, professor, mas eu sei, eu me conheço. No momento eu não fico com meus amigos, me divirto. Eu não vou conseguir parar de beber. Entenda, novamente, eu não tô pedindo para você parar de beber. Eu quero que você entenda, conheça mais, sabe os malefícios que ele faz e saiba o que fazer para equilibrar o álcool e o emagrecimento. Uma coisa que eu posso te adiantar já. O tudo é uma questão de equilíbrio. É de você estabelecer um dia para você beber, você previamente da parte mental, de quem cuida da mente já, é inteligente no processo de emagrecimento. É, conseguir equilibrar antecipadamente o quanto você vai beber e dessa maneira você bebe de uma maneira que ele não atrapalhe tanto o seu emagrecimento. E você cuida da sua parte mental, cuida da sua parte social e com esse equilíbrio você consegue gerar um emagrecimento e a bebida alcoólica juntos. Mas, aí vai. Uma pergunta clássica que vem pra mim. Professor, então, qual bebida que eu posso beber que vai me atrapalhar menos no emagrecimento? Ah, deixa comigo, eu vou te contar hoje. Professor, é verdade que se eu for beber deste lado é melhor do que cerveja, do que vinho, porque ele é menos calórico? Vem cá, quero te explicar hoje. Tem alguns mitos dentro disso e eu quero te explicar. Só para você ter uma ideia, eu vou te contar quanto que tem de calorias a cada 100 ml das determinadas bebidas. 100 ml de cerveja tem aproximadamente 43 calorias. 100 ml de vodka tem aproximadamente 230 calorias. 100 ml de whisky tem aproximadamente 250 calorias. 100 ml de gin tem aproximadamente 260 calorias. 100 ml de vinho tem aproximadamente 80 calorias. Só que essas bebidas, o que eu posso falar é que a cada 100 ml a gente tem uma comparação de o que é mais calórica. Mas agora nós temos que trazer isso para o nosso social. O quanto você bebe e o que você bebe. Só para você ter uma ideia, se você tomar 3 latas de cerveja, são quase 500 calorias. E pensando numa tarde sol, você toma muito mais que isso, brincando. Pensando na vodka que três doses dá aproximadamente também 500 calorias, você não toma ela pura, você mistura com energético, com refrigerante, faz caipirinha com açúcar. Então, considerando isso, fica muito mais calórico. Ah, o whisky você já bebe sem nada, você bebe puro no máximo com uma pedra de gelo. Então, três doses vai dar mais de 500 calorias e provavelmente você não consiga beber uma quantidade muito maior. Se você for tomar um gin Pode ver que esse gin você pode até maneirar, mas você vai misturar ele com uma água tônica. Então isso também vai elevar as calorias que tem nessa bebida. Tem Muitas pessoas falam, ah, professor, eu vou tomar vinho, mas vinho é calórico, né? E se você pegar o vinho, tomar meia garrafa de vinho, vai dar aproximadamente 300 calorias. Então isso é só para você ter uma ideia, um padrão do que você escolher para beber e qual a quantidade que você vai escolher para beber. Tem os mais calóricos, os menos calóricos, tem os que você mistura, e isso quando você pensa em emagrecimento, tudo deve ser levado em conta. E há um outro ponto também da bebida alcoólica, onde, onde você começa a ficar bêbado, começa a sair da sua posição normal, é porque o álcool afeta o nosso córtex pré-frontal, responsável por tomar as decisões racionais, o que acontece quando você está tomando alguma bebida alcoólica junto é o caso também de você começar a comer besteiras, perder o controle sobre a alimentação. Isso é normal, não estou falando para você fazer, mas estou falando para você se organizar previamente para saber que isso pode acontecer, você inserir isso dentro da sua rotina e quando você for consultar o seu nutricionista lá, você vai abrir o jogo para ele. Não falar, ai doutor, eu não vou beber. Não, fala lá, oi Nutri. Eu tô, quero te falar um negócio, eu bebo uma, eu bebo duas, eu bebo três vezes por semana e nós precisamos encaixar isso dentro da minha alimentação. O que eu bebo, o que vai ser mais saudável, o que vai atrapalhar o emagrecimento. Uma campanha que eu quero fazer com vocês é que abra o jogo com o seu nutricionista fale para ele que você vai beber, fale a quantidade que você bebe e entre no consenso justamente para você equilibrar o emagrecimento com a sua realidade de vida, a sua realidade que você quer transformar, a realidade onde você pode mudar sem afetar seu dia a dia para que você possa levar essa vida saudável e feliz, essa vida equilibrada a longo prazo. Meu objetivo aqui é querer ensinar mais vocês sobre álcool, se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui para mim, Vai ser um prazer é, estar respondendo uma a uma. Se valeu aqui, deixa um like e compartilha com o teu amigo que tem lá, que bebe bastante e quer emagrecer, que eu posso ajudar ele por aqui. Compartilha lá. Valeu, um beijo e até a próxima!